Bom, vamos lá então. Boa noite a todos, a quem nos assistir é, assincronamente. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, se estiver assistindo de madrugada. Uh, hoje nós vamos é, fazer a leitura comentada do item 1.3.2, a arquitetônica do querer dizer. E provavelmente a gente encerre a, a leitura comentada do primeiro capítulo do livrinho Calço de Mesa Manca, Três Ensaios Teóricos e Filosóficos, de minha autoria. Bom, vamos à leitura. Após apreender o evento, o autor o captura e não se deixa erivar, se contaminar, né? Pelas sombras noturnas, comprometido com a humanidade, formaliza na língua de sinais o belo, o harmônico do evento, que não o faz para si, o formaliza no material linguístico e o dá ao mundo. O gênero escolhido pelo autor para formalizar, materializar o seu querer dizer, relacionado ao evento apreciado e às chaves simbólicas, Capitada no plano das ideias, foi o poema. Esse é, o tipo, é um tipo de gênero textual que pode apresentar formas rígidas de produção discursiva ou formas mais livres, nas quais o aspecto de maior relevância são as imagens e não a métrica. A gente vai falar aqui da formalização do conteúdo. Nã? Então, uh, o gênero escolhido para é, formalizar né, do ponto de vista técnico, dar forma ao poema, do ponto de vista técnico, foi o, o poema. Uh, por considerarmos que a forma do objeto estético não é a forma estrutural do texto, importa nos a imag as imagens que ele utiliza para, ele, o autor, né, utiliza para materializar o querer dizer. É, ele, o autor, não, ele, o poema, né, me corrigindo aqui. É, que ele, o poema, utiliza para materializar o querer dizer do autor. O gênero poema é que materializa o querer dizer do autor. Assim sendo, consideramos que a axiologia do autor em relação ao evento apreciado é formalizada no material linguístico escolhido por meio de um único verso livre no qual são criadas as imagens do céu como referência de elevação da consciência do homem que necessita expandi-la para que, ao florescer ao florescer as virtudes humanas, que lhes são próprias se alcance a condição de ser humano. Então, é, a forma do conteúdo é a forma da elevação do homem à condição de ser humano. O pôr do sol é a imagem utilizada para formalizar a ideia do ser esgotado da materialidade e tocado pela ideia do bem, da sabedoria, a luz que o persegue atragada é tragada, vencida, engolida pelas sombras da noite, que evoca a ignorância e as emoções instintivas. O sol nos traz a figura do bem e o evento do seu arrebol uma figura transitória, na qual emerge, emergem várias colorações, essas, por sua vez, suscitam a imagem de exploração dos diversos aspectos da claridade do ser humano que emergem da busca pela real consciência. Novamente, né, a forma do conteúdo ideológico ali do autor né, é, expresso no poema tem a forma da elevação do homem à condição de ser humano. Certo. A luz é a figura que referencia a sabedoria e o calor a purificação. Então, a gente está lidando com imagens simbólicas né, presentes na, na, na, na, na psique. Entre as figuras diurnas e noturnas, há um jogo de contrastes. Noite como referência da ignorância e contraposição à luz solar, que representa... As emoções. O elemento que espalha... Uh, a, voltando aqui, pessoal, um, um pouquinho. Noite como referência da ignorância e contraposição à luz solar e sua simbologia. Assim como o vento crepuscular... Uh, é a figura que representa as emoções, o elemento que espalha as surgidades. Por último, sem querer esgotar o universo de possibilidades simbólicas que o enunciado pode suscitar, lembrando o HP, eh, HPB, né, Helena Petrovna Blavatsky, Madame Blavatskaya, uh, que afirmava existir pelo menos sete chaves para a interpretação do ser, consideramos ser apenas uma, o adeus referenciado no final do poema é a figura que suscita a ideia de nostalgia ligada à elevação. Então, basicamente, a gente tem essa forma. né? Eu, no, no texto eu não deixo claro que a forma do conteúdo materializado é a forma da elevação do homem à condição de ser humano, né? ou o desejo né, por essa elevação. Tá? Mas é isso que o texto nos traz. Para não esquecer o grande linguista genebrino, temos também, num plano mais denso, no plano dos desejos e das emoções, ou seja, no plano psíquico, as imagens das entidades linguísticas preconizadas por Socir. Essas seriam as imagens mentais que cada forma linguística evoca, quer por relativa estabilidade, quer por acordo de sentido selado no ato enunciativo. Tá? Então, veja bem, o conteúdo ideológico do poema tem a ver com a elevação do ser humano. Né? E a forma desse conteúdo é exatamente né, essa questão da elevação do homem à condição de ser humano, né? o desejo né, de voltar para o alto, contemplar o pôr do sol. Né? Então, o desejo de se elevar, tá? que tem a, a, a, a, relacionado nessa figura, tá? nessa representação. A gente tem inúmeras chaves para é, a interpretação simbólica, a interpretação da simbologia da vida, da simbologia da natureza, da simbologia da mítica, ou seja, da mitologia. No entanto, né, é, ter todas essas chaves implicaria na sabedoria plena, né, o que não é ainda para a gente uma condição. Então, a gente lida com a chave psicológica, né? A gente tenta acessar a nossa psique para é, evocar, então, essas imagens que são construídas nela, né? Então, a gente tem um jogo de imagens aí construídas no, no, no poema, tá? Que explicita, uh, ou melhor, que serve, né? a materialização, a explicitação e a expressão do conteúdo ideológico, tá? que é expresso na, na, na beleza, na harmonia do pôr do sol enquanto ato, tá? e a simbologia desse olhar para cima, né? que a gente falou disso e em algumas é, uh, figuras, em algumas imagens, em algumas simbologias, lá na parte do conteúdo, e que a gente, de, de alguma forma, repete isso na forma, mas lembrando agora que essa forma do objeto estético tem a beleza do pôr do sol como uma simbologia desse sentimento de desejo de se elevar à condição de ser humano pleno. O jogo né, entre as figuras psíquicas criadas tá, é interessante do ponto de vista da criação de uma realidade. Né? Aí a gente volta à questão do tal Tequim. Né? Eu estou sempre falando sobre, sobre isso, né, da sabedoria do, do, do tal Tequim. É, eles vão definir, né, essa sabedoria, essa filosofia vai definir a realidade como sendo a circunstância provisória de opostos necessários. Né? Então, eu tenho um, uma série de, de itens em oposição que cria a noção da realidade daquele ato, né? da observação do pôr do sol, da, da, da harmonia existente dentro, que se correlaciona com a harmonia fora, né? o, o, o momento transitório, o jogo entre luz e escuridão, entre a ideia, a simbologia... Mozart, por favor, papai, se comporte. <risos> então, a, a, a simbologia nesse jogo né? de luz, de, de, de escuridão de a simbologia que evoca que é a luz do bem, né, a ideia do bem, da sabedoria, né, e da ignorância. Então, tudo isso tem formas, tem formas psíquicas, tem formas de imagens na nossa mente, tá? E é exatamente esse conjunto todo que formaliza o conteúdo, tá? Alguma pergunta sobre isso, pessoal? Não? Vamos adiante, então. 1.3.3, a arquitetônica do querer dizer, o material. Finalmente, a gente chega no material, né? Uh, queremos aqui dividir o material sobre o qual é, se formaliza o querer dizer do autor, em duas categorias. O material interior, aquele que existe apenas na mente do autor, e o material exterior, mais precisamente, a língua materializada na linguagem. E, o, o, o Mozart, ele deitou aos meus pés, ele sempre fica aos meus pés e ele tá tossindo, tossindo, tossindo. Vocês estão ouvindo? Não? Ah, tá bom, então não devo me incomodar mais. Tadinho, ele está aqui tossindo, acho que ele deve ter engasgado com alguma coisa, né? E, e aí, isso está incomodando ele. Bom, vamos lá então. Então, olha só, é, o material não é puramente o, o, o material linguístico aqui. Eu estou dividindo no material subjetivo e no material objetivo, tá? Sobre o qual é impresso, o conteúdo é formalizado, o conteúdo, e aí surge o objeto poema. Né? Ah, compreendemos como material interior as chaves simbólicas presentes na poética, a percepção do céu, da luz, ah, do sol, do pôr do sol, da noite, do vento, do sentimento de nostalgia, de suas simbologias e também as relações... É, linguísticas presentes na mente, tá? Tudo isso é, tem todas essas, essas, esses referentes externos têm uma correlação interna, né? Para a gente lembrar aí o, a sabedoria do Caibalion, né? A, a, a lei das, das correspondências, uma das sete leis universal, universais, né? Tudo o que está em cima é como o que está embaixo, tudo o que está embaixo é como o que está em cima. Tudo o que está dentro é como o que está fora, tudo o que está fora é como o que está dentro. Então, para cada imagem observada fora, que compõe é, a, a contemplação, que, que, que, que motiva a, a contemplação, né, ali os elementos do pôr do sol, para cada um desses elementos existe um elemento interno na mente. Certo? Então, esse é um material é, interior, né, correlacionado a um material imagético exterior. Como material exterior, compreendemos as visualidades nas quais são impressas a axiologia do autor, ou seja, a, a, as visualidades. Né, aquilo que existe ali no ato, que foi observado, né, a contemplação a contemplação do pôr do sol. Então, tem um céu, tem uma claridade que vai se desfazendo, vai se tornando é, é, em escuridão, o, o, o, o sol que se, que se põe, etc. Né? Então, essas são as visualidades, mas eu não falo só dessas visualidades. Né? Eu não fui tão explícito no texto né, mas eu também me remeto ali às visualidades da língua de sinais, tá, então eu posso aí entender nessas, né, nessas duas, né, nesses dois aspectos, tá, A essas visualidades, eu posso categorizar em, duas, em dois grupos de visualidades, tá, Assim sendo, o autor mobiliza implicitamente em seu empreendimento enunciativo o céu no qual se desenrola o pôr do sol, o dia e a sua luz, o arrebol, a noite e os ventos, a transitoriedade entre os dois períodos e, sobre eles, formaliza o seu conteúdo explicitamente, são utilizadas figuras do sol, do pôr do sol, do tempo e da despedida para materializar e formalizar o conteúdo axiológico do autor. Ainda como material exterior, o autor lança a mão do corpo configurado no espaço uh, e no tempo, utilizando-se da língua de sinais, no qual o belo captado no pôr do sol é mediado para a humanidade. O homem estético capta o belo e não guarda para si, medeia para o mundo. Né, isso daqui é, tem um, um aspecto do filósofo. Né? O filósofo é aquele é, que aí ele está muito bem expresso no, no, no mito da caverna. Né? Para quem quiser uma releitura do mito da caverna na nossa linguagem, né, para o, o, o homem contemporâneo ou pós-contemporâneo né, é, assista uh, ao filme Matrix, né, o primeiro que ele é exatamente uma releitura do mito da caverna de Platão né? mas voltando lá no mito da caverna de Platão imagine uma, uma caverna que tem várias câmeras câmaras, câmaras, né, várias câmaras, numa dessas câmaras, na mais interna, tem uh, homens acorrentados de forma que eles ficam sentados e eles não podem se mover, e eles estão de frente para uma parede, e nessa parede são projetadas sombras, né, então, é, atrás uh, da, da divisão dessa câmara que eles estão, tem é, ali um, uma parte, né, que, que não deixa eles ver que nessa outra câmera, pass, câmera passa, passam pessoas segurando placas, né, que te, tem uma fogueira na frente, então a luz dessa fogueira ilumina essas placas e projeta as sombras na parede, tá, então, depois, depois ou melhor dizendo, antes né, dessa fogueira, tem uh, o acesso à parte exterior da caverna. Tá? Tudo isso é muito simbólico. Né? É, quem são os acorrentados da caverna? Somos nós. Né? O que são essas sombras? São as opiniões. Tá? Quem são essas pessoas que transitam com as placas? São os formadores de opiniões, né? Os youtubers, né? O Nelipe Feto, né? Formador de opinião, né? São os amos da caverna que têm acesso a algum tipo de informação e manipula essa informação, tá? Para manter os acorrentados da caverna entretido com o espetáculo das sombras. De forma que esses acorrentados, eles reconhecem as sombras, sabem é, a, até a posição que elas estão, com que frequência elas se repetem, tá? Mas tem um desses, né, que possui alma filósofa, né? E esse, um, de, um desses acorrentados, ele vai se mexer, se mexer, se mexer, tanto que ele vai conseguir romper essas correntes, e ele, então, vai sair dali. Né? ele vai sair dali, ele vai perceber que existem pessoas manipulando opinião, né? ele vai ver o fogo pela primeira vez, né, o fogo são as nossas emoções e significa o nosso apego a essas, a essas projeções, a essas sombras, né, a essas opiniões, tá? então, veja bem, o mundo que a gente percebe não é o mundo real, mas é um mundo travestido, tá, é, em opiniões alheias né? Usamos da caverna Eles manipulam essas opiniões tá? para, que a, para que a gente Fique mantido né? Fique preso é, Seja mantido, melhor dizendo né? Fique preso A ignorância tá? Então o filósofo Ele vai tentar subir A escarpa que dá Acesso ao lado externo Da caverna e ele vai cair várias vezes, ele vai se machucar, até que num momento ele consegue sair. E aí, quando ele sai, que ele vê a luz da sabedoria, a luz do bem pela primeira vez, que é representado pela luz do sol, isso cega os olhos dele, né? Até que vai se limpando, né? Do, do espetáculo das sombras, os olhos vão se limpando e ele consegue... É, visualizar que do lado de fora das cavernas, aquilo que ele via como sombra projetado é real e tem sua beleza, né, então é, veja bem a, a, o filósofo ele vai então chegar à luz do bem, ele vai chegar à, à, à sabedoria mas ele vai estar comprometido sempre, ele sempre estará para não aceitar o, o idioma com o gerundismo, né? ele sempre estará comprometido com a humanidade, com aqueles que ficaram na caverna. E aí ele vai voltar, imagina, se ele se machucou para subir, né? agora com os olhos iluminados, ele vai tentar voltar. E o que, que vai acontecer com ele? Ele vai ficar cego dentro da caverna, por causa da, esqui, a, da escuridão. Né? A escuridão, a ignorância vai... Cegado, ele vai, obviamente, é... voltar, ele vai se machucar, ele vai entrar, mas ele não vai se corromper mais, porque o filósofo que foi em busca da sabedoria e se iluminou com ela, ele se torna político, ele se compromete com os que ficaram na ignorância, e aí ele tenta resgatar, né? ele volta para resgatar, né, ah... E ah, quando ele chega, obviamente, na Câmara na câmera dos Acorrentados, né, ele vai começar a falar e as pessoas, obviamente, vão, vão duvidar. né Não, não existe essa luz, não existe esse, esse bem, não existe essa sabedoria, isso é coisa da sua cabeça. Olha as sombras, olha, isso daqui é que é real. Né? As pessoas ainda vão achincalhar o filósofo político, né, político na essência de Platão, por causa de, do amor e do apego, né? as, as projeções, as sombras. Né? Então, o, que, o finalzinho do parágrafo que está dizendo é exatamente isso. Ali O belo captado né? pelo homem estético, pelo autor, do poema pelo poeta se é que pode se chamar de, a mim de poeta né ele não guarda esse momento belo para si mas ele vai é, é, organizar a língua no tempo e no espaço né? organizar todo esse cenário, reconstruir todo ele e formalizar um conteúdo em cima um conteúdo que é ideológico em cima dele e dar ao mundo mediar ao mundo tá? então isso é a, a alma filósofa falando tá? é a alma filósofa voltando à caverna levando a mensagem levando o belo, levando a harmonia levando o estético para os que ficaram lá embaixo pergunta sobre isso pessoal? não? sim sinceramente eu acho bem profunda e complexa essa parte aqui eu não sei nem formular uma pergunta não mas não consegui essa compreensão aqui por exemplo essa parte quando você falou do cadê? você acabou de explicar e ainda assim eu não tô não, não, tô, não tá claro não está claro para mim cadê continue onde que você parou eu, eu, eu pintei aqui uma parte aqui do ah, material exterior, compreendemos a visualidade. O outro parágrafo no, é no, no, no segundo parágrafo da página 77. Uhum. Antes vou... de para finalizar. Você... Essa parte aqui que é eu estou correndo para tá ver. Utilizando-se da língua de sinais, já chegou aqui? Ou eu estou perdida? utilizando-se... Utilizando-se da língua de sinais na qual o belo captado pelo pôr-do-sol é mediado para o Sim. Mundo. O homem estético capta o belo e não guarda para si, medeia-o para o mundo. Medeia-o para o mundo. O é... isso. Pode... <risos> então, a, um a, gente, a, a, a gente tem ali um cenário de pôr-do-sol, né, realmente... Estava muito lindo. Por conta da, da, da apreciação, né, de, de, de, de tudo aquilo que aquele momento como ato me, é, me trouxe, me tocou, eu não, eu não fotografei. Né, eu só sentei e apreciei aquele momento e me coloquei em relação com ele. Né, e aí eu compus o poema. A minha preocupação foi essa. Né, então, a, a, aquele momento enquanto ato, né, ele foi tão significativo, ele me tocou tanto, né, e eu estava é, num momento muito harmônico, eu consegui colocar essa minha harmonia interior, essa minha beleza interior, em relação com aquilo que se descortinava, com aquele cenário que se descortinava para os meus olhos, né, eu acho que nesse momento, a, a, a visão, ela não é uma visão do dia a dia, ela não é uma visão cotidiana, né? ela não é uma visão comum, ela é uma visão estética. Né? Ela, a, ali naquele momento, é criada uma consciência estetizante. Né? A, a visão, ela é estetizante. Tá? Ou seja, o que capta é captado é, é, criando sentido, tá? e a, a, para além desse criar sentido, posicionando o homem estético uh, na existência. Né? Nesse sentido, há um dever a ser cumprido, há um dever ser a ser cumprido. Né? Então, é, é, isso ainda está no devir, né? devir aquilo que pode, que está em potencial. Né? Então, a, a apreciação daquele conjunto todo harmônico, interior, é relacionado com o cenário do pôr do sol, com o um belo, o harmônico exterior, tá? Então, a, o, o homem estético está relacionado, está usufruindo disso, e ele não se contém com isso, ele não se satisfaz, só ele em saber disso, em participar disso. Mas ele quer que, de alguma forma, o mundo que o cerca também participe. E a forma de participar disso, uma delas, de, de fazer com que os outros participassem, uma delas, devido hoje a gente ter é, é, acesso muito fácil à internet, à publicização da internet, né, na internet, é, seria tirar fotos disso e publicar. Né? Aí viria ali algumas curtidas, alguns comentários, né? normalmente as pessoas comenta, né nossa, que pôr do sol bonito e tal, mas o que é criado naquele momento para além do sentido né? no, é, é um devir estético. E esse devir ele vai se relacionar com um dever. Então, se há uma consciência estética no autor que estetiza a visão, que estetiza o ato, ele tem o dever para a comunidade de mediar isso, essa consciência estetizada, essa visão estetizada. Tá? Então, o que, que o autor, o que, que o esteta vai fazer? Ele vai, então, é, escolher tá, uma forma para mediar esse belo, para mediar essa, essa consciência estetizada que no caso ali foi um poema, né? na língua de sinais. Então, o, o, o, o, o artista ele não se contenta com a primeira realidade. Né? Uma das funções que faz o artista, o, o criador artista, criar a arte é não se é, satisfazer com a primeira realidade. Qual é a primeira realidade ali? A apreciação do, do, do pôr do sol. Tá? Mas esse não é um pôr do sol é, é trivial, não é um ato é, trivial, até porque se fosse trivial o momento não seria um ato. Né? Seria um, uma atividade qualquer, né? seria... É... Vai, vai vai dar um outro nome que agora me passou da cabeça, mas não, não, não seria um ato se fosse trivial, né, então, é, é, tem algo para além do momento, tem algo para além do sentido, que está no dever, que vai responder ao dever, tá, no dever, a alma do, do, do artista, do criador, ele tem a obrigação, tá, de recriar a realidade e dar ao mundo. Tá? Então, a, no caso aqui, o, o, o, o criador ele vai se utilizar da língua de sinais, ele vai lançar a mão da língua de sinais. O poema, em nenhum momento, ele é perpassado pela língua portuguesa. Ele é criado em língua de sinais e ele é registrado em língua de sinais por meio da escrita de sinais. Tá? Então, esse utilizar-se, da língua de sinais, para tentar é, emular o ato, para tentar formalizar, materializar o ato, tá? é um compromisso que o autor, que o artista tem com a humanidade. Por isso, ele capta o belo e ele formaliza e dá ao mundo. Não sei se ficou mais claro, Áurea, ou se eu tornei o um negócio mais é, difícil ainda de se compreender. Digamos que ficou um pouquinho mais... Deu para entender um pouquinho, pronto. É... Então, toda vez que... Quando você fala de uma forma de registrar, então... Estava tentando trazer isso para o conhecimento, por exemplo. O que, que seria esse, em termos de conhecimento, esse meu medeio para o mundo seria, poderia fazer uma pesquisa, né? Assim, eu vou trazer isso para o conhecimento, né? Sim, aqui a gente não vai ter como escapar de falar dos três domínios da cultura na perspectiva bactiniana tá? Bakhtin ele fala que é, existe três domínios da cultura, ele trabalha bastante com essa figura do, de três, né? Aliás, todo filósofo trabalha com a figura do três, né? Isso é, é bastante comum. Se a gente for olhar para a por exemplo, ele vai falar em norma, ele vai falar em forma e ele vai falar em é, substância, né? Ele vai falar em regra, ele vai falar é, é, na na significação, né? E ele vai falar na na, na substância da língua, né? Ele vai falar em é, sintaxe, em morfologia e em fonética fonologia, certo? Então esse, esses três vão aparecendo constantemente né, uh, ele vai falar também né nessas questões do, do três né três domínios culturais domínio da ética da estética e da ética estética e da ciência né são três é, é ética domínio da vida estética domínio da da arte né e o conhecimento é, domínio da ciência tá então, veja bem, dentro do universo da estética, né, o, a alma estética, ela capta a realidade, né, e ela ou se incomoda, né, ou a, a aprecia, e nos, nos dois casos, né, no caso do incômodo, ou no caso da, da apreciação, da satisfação, com, com, com essa captação, o artista ele vai é, criar, então, a partir dessa primeira realidade, uma segunda realidade. No caso da realidade que incomodou, ele vai criar uma segunda realidade que o, o coloque em harmonia. Né? A gente vê muito, é, é, muitos romances, a gente vê... Filmes, eu tô falando de filme sério, tá, pessoal? Eu não tô falando de, de, de, desses filmetinhos brasileiros, não, tá? É, não, não tô dizendo que todos os filmes brasileiros sejam ruins, tem filmes brasileiros bons. Também não tô dizendo que todo filme estrangeiro é bom, tá? A maioria são ruins, são muito ruins, tá? Mas tem filmes brasileiros e tem filmes estrangeiros bons, tá? A gente vê exatamente... É, essa questão da criação da segunda realidade pelo, pelo autor, e, e ele vai colocar a realidade numa perspectiva é, que acomode a, a, a alma dele, que deixe a alma dele em paz. Tá? Normalmente, a gente vê críticas sociais, a gente vê é, críticas políticas tá? muito ferrenhas em alguns filmes crítica à própria sociedade, ao modo, modus operandi da, da, da, da sociedade, tá? No caso do âmbito da ciência, no domínio da ciência, no domínio cultural da ciência, do conhecimento, a gente vai captar um problema, né, um objeto que ainda não se tornou um objeto para o conhecimento, para, o, o, o, para a ciência, tá? Então, você vai captar isso como um problema. E aí, você vai fazer uma pesquisa para dar esse problema como um objeto ao conhecimento. Ou seja, você vai dar esse problema a ser conhecido para o conhecimento, para a ciência, como objeto. Tá? Então, seria isso, né? O papel. Né? aí seria não de você recriar a realidade, segundo a sua ética estética, mas você captar um problema, tá? algo que não foi percebido ainda para o domínio cultural da ciência, do conhecimento, e dar a ciência como objeto de conhecimento, tá bom? É importante a gente frisar que é, esses três domínios culturais para Bakhtin, eles não têm limites muito bem definidos, tá? Que eles se definem, esses, esses três limites, eles se definem exatamente nas zonas de limite, nas zonas limítrofes, tá? Entre um e outro. O objeto da, do conhecimento, ele vai ser fortemente influenciado pelo objeto da ética, da vida. Tá? assim como a vida, vai influenciar fortemente o objeto estético né? e, e o objeto conhecimento também. Né? Digamos que eu estou aqui fazendo um poema em língua de sinais, eu estou no, no domínio cultural da estética, né? seja um poema de, de mais-valia ou não, ou seja, só um poeminha vagabundo que eu vou escrever na, na, na porta de um banheiro, quando eu sentei nesse vaso, deu uma tristeza profunda, bosta bateu na água e água bateu na bunda. Tá? Seja de mais-valia ou de menos-valia, eu estou no, no, num domínio cultural tá? que é o domínio da estética. Tá? É, esse domínio ele vai ser influenciado pela vida. Tá? Eu vou produzir esse, esse poema Partindo da minha ideologia, tá? Todo ato, todo enunciado é ideológico. Partindo de valores, e quem é esse centro de, de valores? É um sujeito que está encarnado na vida, tá? Óbvio que para produzir esse poema, eu vou ter que conhecer essa língua, né? Para produzir esse poema em língua de sinais, eu vou ter que conhecer a língua de sinais. Tá? Então, vocês percebem que eu estou ali no ambiente da, da estética, mas eu estou no limite desse domínio, tá? do ladinho ali da, do âmbito da ética, de todos os meus valores que me constituem, e do, do, do ladinho ali no limite, tá? na linha que separa, é, estética e conhecimento, eu preciso conhecer essa língua, eu preciso saber como que essa língua operacionaliza, a, as suas regras, as suas formas, a, a, as suas substâncias, certo? Respondi, Áurea? Tá, então, Opa, para o... Eu... Resp... Ah. aqui de tosse. Certo. Se então, para... Bastante. Então, o, o, o, o devir do, do, da alma estética né, é trazer arte, é, é, é trazer objetos estéticos ao mundo. Ele não faz para si, ele se compromete com a humanidade e ele faz para a humanidade. Tá? Para a alma científica, para o espírito científico, é é, ele vai estar atento o tempo todo né, aos domínios culturais para captar um problema tá, nesse, nesse domínio e dá-lo ao conhecimento como um objeto, dá-lo à ciência como um, um, um objeto. Tá? Ah, então, também é um compromisso com a humanidade, certo? Fala, Vera Lúcia, tu, tu havia pedido a palavra? Sim, mas você, você já, já respondeu quase tudo. É quando... Eu senti, assim, como através da língua de sinais, você consegue, pelo conhecimento, né? Você pode, como se estivesse desenhando o pôr do sol, contemplando, é, contemplando a natureza divina. Isso. Fazendo um novo mundo, um novo olhar. Seria isso, né, professor? Isso, exatamente. É, o conteúdo ideológico ele é basicamente a contemplação, né? a contemplação do pôr do sol, né? com um sentido de elevação. A formalização né, desse conteúdo tem a ver com esse sentimento né, de elevação do homem à condição de é, é, ser humano. Lembra que quando a gente fala de ser humano para a filosofia, a gente está falando do homem que desenvolveu todas as potencialidades da natureza humana, tá? Nesse sentido, ele se elevou, ele priorizou a sua natureza divina e ele vive, segundo os ditames, dessa natureza divina. Então, ele divinizou-se e ou ele, a gente pode dizer, e é mais comum a gente ouvir nesses termos, ele é, encarnou o divino na Terra. Então, toda vez é, que um, um homem consegue se elevar plenamente, consegue viver a natureza humana em sua plenitude, tá? ele ou diviniza-se, ou ele, a gente pode dizer que ele encarna o divino na terra, na matéria, tá? Então, é, é, é isso mesmo, né? É, você tem o conteúdo ideológico, que é a contemplação do pôr do sol, né? E, e a relação de, de beleza, de harmonia que tem nisso, no sentido de elevação. A formalização desse conteúdo é exatamente essa questão do, do homem que se eleva e se torna um ser humano, ou esse sentimento de querer né, se elevar, né, o, o ato de você voltar a sua atenção para cima, para o que é elevado, né, é, se colocar em relação a isso, é uma saudade né, da, de um futuro quase que esquecido por nós. Né? Nós já fomos divinos, né? nós temos essa natureza em nós, nós somos entes duais, né? que temos a natureza divina e a natureza humana. Tá? E só que a gente se esquece da, dessa natureza divina porque não é possível senti-la, não é possível tocá-la, não é possível vê-la. Né? A gente apenas pode, é, a partir do despertar, né, da, da nossa inteligência, da nossa intuição, da nossa vontade, saber que ela está aí e deixar ela guiar a nossa vida. Né? Então, que a gente acaba, uh, por, não, por ela não ser sensível, né, ela ser, essa natureza divina ser inteligível, a gente não a tem como real. E aí, a própria natureza humana, que é da, do sensível, né, que a gente consegue ver, que a gente consegue é, tocar, a gente acaba é, esquecendo dela e embrutecendo ao invés de nos, nos humanizar. Tá? Isso mesmo. Bom, vamos adiante, então, né? A gente tem mais algumas paginazinhas para terminar esse nosso primeiro capítulo. Para finalizar, então, a nossa análise, nos debruçamos sobre o material linguístico, especificamente. Embora não seja comum o enfoque que demos à questão, utilizamos aquilo que sabemos e pensamos sobre a função das formas linguísticas e suas possíveis combinações. Não pretendemos, com isso, lourear nossa cabeça, mas somente deixar para nossa posteridade indícios de um pensamento livre de paixões e afetos que o apego às formas padronizadas origina. Veja bem, pessoal, a, a, a, a análise que se segue das formas puramente linguísticas encontradas no poema é algo que não se faz, pelo menos não é comum se fazer na língua de sinais, tá? É, a gente, a, a, na, na nossa leitura comentada aí, algumas páginas para trás, a gente tocou em em pontos sobre a linguagem muito sensíveis, né? principalmente nesse, nesse âmbito louco que a gente está vivendo. Né? Esses dias totalmente sombrios, é, totalmente inóspitos, insólitos que estamos vivendo. Né? É, hoje eu até postei no meu status ali no WhatsApp né? que é, eu quero a Terra para eu viver de pé sobre ela. Uh, se for para rastejar eu não quero eu deixo para vocês eu não quero rastejar sobre a terra não tá? o que, que é esse viver de pé sobre a terra? viver segundo a natureza humana, viver com dignidade né, com, orientado por princípios né, por valores, por virtudes por sabedoria né? se for para rastejar na lama da materialidade eu não quero não, não quero viver não quero estar aqui né? e tudo Nesse nosso contexto, né, não é só no Brasil, é mundial, conspira para nós rastejarmos. Né? Em relação a esse contexto que estamos vivendo, a única coisa que eu quero e que eu desejo, que eu peço, é que o braço divino se estenda sobre o justo, seja ele quem for. Né? E... Uh, por último eu, eu disse o seguinte que eu quero da vida somente somente aquilo que me coloque em paz diante da morte que no, no dia que eu for dar o meu último suspiro nessa existência Tá? para essa personalidade, eu quero estar em paz. Eu não quero ter tido absolutamente nada que naquele momento me tire a paz. Né? Às vezes as pessoas... E existem muitos materialistas que vão dizer que a gente está falando tonterias aqui, né? e aí vão, vão perguntar, mas por que que tu está pensando isso, está dizendo isso, está fazendo tudo isso? Né? Bom, gente, a gente não sabe o que, que nos espera do outro lado. A gente não sabe nem se o outro lado existe. Né? Então, olha só, se existir o outro lado, eu tenho que ter sido virtuoso, valoroso e sábio aqui. Porque quando chegar lá, não vai ter tempo para eu começar a aprender, começar a ser virtuoso, começar a, a caminhar em, tor, é, em direção de virtudes, valores e sabedoria. Eu tenho que ter, tido, ter sido isso aqui. Né? Porque dizem os grandes sábios que quando a nossa matéria se desfaz aqui, na verdade, ela não se, se desfaz, né? ela se transforma em outra coisa. Tá? Então, quando a nossa a nossa matéria se, desintrega, se, se desintrega, Eita, não vai sair! Se desintegra, né, volta a compor a natureza, trans, se transforma, a nossa consciência ela vai usar como barca para navegar o pouquinho de mente que nós tivermos. Né? e essa mente não é a mente concreta, essa mente que vai servir como tábua para a nossa consciência navegar, é a mente pura então são os valores as virtudes e a sabedoria a plenitude da natureza humana que desenvolvemos aqui que vai fazer uh, a, a, que vai ser o suporte para a nossa consciência e aí imagina se você Chegou, se o outro lado lá existe, você chega lá e você só embruteceu o seu, o seu ser. No que a sua consciência vai navegar, me diga? Né? Então, se existir um outro lado, você tem que construir a sua barquinha aqui. Aí o materialista vai dizer, ah, mas não existe o outro lado. Existe só o aqui e o agora, morreu, acabou. Ok, então eu devo construir a plenitude humana. Valores, virtude, e sabedoria, sabe por quê? Porque eu não vou ter outra chance na vida. Eu não vou ter outra chance de ser humano. De desenvolver a plenitude humana. Então, se existir essa passagem aqui, é um momento para se construir a barquinha, para a consciência navegar do outro lado, e se não existir o outro lado, eu não vou ter outra oportunidade, se não essa, de ser humano. Eu não posso me animalizar. Comentários, pessoal, sobre isso? Filoso... Fui bem filo... filosofeiro agora, né? Filosofei, bas... é... Filosofei bastante, né? Então, Bem, olha profundo só. Item, Bem profundo isso, professor? Né? Então, olha só. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque aqui, nesse, nesse parágrafozinho aqui, antes da gente entrar na, na, na análise puramente linguística, eu estou prevenindo o leitor que, primeiramente, eu não estou ambicionando, sabe, nenhum louro para a minha cabeça, Tá? e eh, eu estou deixando claro que o que será feito não é comumente feito na língua de sinais, e isso pode até gerar para a gente alguns cancelamentos, né? Lembrando que eu e Rayane, nós sub submetemos um artigo a uma revista no, numa universidade no sul do país, e nós fomos duramente atacados no parecer, não porque o nosso artigo estava teoricamente errado. Simplesmente porque o que era proposto no artigo e discutido teoricamente estava uh, realmente embasado e tinha fundamentos, mas não era mais do mesmo, não era repetição do que os ungidos da libras fala. Era algo inédito, novo, tá? E o que tem aqui nas próximas páginas é novo comumente não se faz, né, então é, é possível que eu sofra algumas, algumas retaliações, algum, alguns desses cancelamentos, né, não é novidade para vocês que nos corredores da universidade onde eu trabalho, no, no, no, no departamento onde eu trabalho, no instituto onde eu trabalho, a minha tese é, é motivo de algumas piadinhas, né, e só para contextualizar, né, a minha tese ela foi eleita a melhor tese no estado de Mato Grosso, em 2019, e concorreu a melhor tese no Brasil, e, segundo a professora Simone, a gente só não levou o prêmio porque as pessoas não compreendem, né, uh, não têm pa ferramentas para compreender a dimensão do que está expresso na tese, né, enfim, a gente tinha o, o, o, o teve, né, naquele momento, o que a gente precisava e necessitava, né, então não era o prêmio que a gente precisava, né, era só é, ser a, a melhor tese do Estado de Mato Grosso e ponto final, né, então, é isso que a gente teve, é isso que a gente necessitava e que a gente tinha afinidade, né, então temos que saber disso. Temos que ter isso, isso em mente para que a gente não gere apegos, para que a gente não gere paixões e se sinta injustiçados depois, né? Aquilo que era do nosso merecimento, aquilo que era necessário para aquele momento a gente teve. Né? Então, é algo novo e o parágrafo aqui previne o leitor. É, para quem vai nos acompanhar no vídeo, eu vou mostrar para vocês a página, tá? É, tá aqui os sinais escritos, né? Eu tomo o cuidado sempre de escrever os sinais, tá? O texto está em língua portuguesa. Nós não temos condições ainda de produzir ainda de produzir um livro totalmente escrito de sinais, mas a gente vai é, pesquisar a gente vai caminhar no sentido de desenvolver um um, um programa para isso e a gente é, num futuro próximo, vai ter um livro totalmente em escrita de língua de sinais. Bom, vamos à análise. Dividimos o verso que compõe o poema em três períodos. Eu não vou fazer a, a sinalização aqui, tá? Vou fazer a tradução direta do que está escrito para a língua portuguesa. Um, o, o, primeiro, o primeiro período, o pôr do sol é o momento. O sol me abraça, é o segundo período, tá? E carinhosamente me diz adeus, é o terceiro período. Vocês é, podem acompanhar aí nesse momento no livro que vocês têm os exemplares, tá? Quem assistir a esse vídeo, hoje eu me surpreendi olhando a quantidade de visualizações dos vídeos, tem vídeos com 20 e tantas visualizações, né? Isso para mim. É, é motivo de surpresa. Eu julgava que a gente teria só duas visualizações, três, que são os membros uh, do canal que assistem assincronamente as nossas reuniões. Tá? Então, quem quem tiver assistindo, que quiser um exemplar um exemplarzinho gratuito do nosso do nosso livro, entre em contato comigo. Pode ser aí nos comentários do vídeo, tá? Que aí eu deixo um endereço. Você me manda é só o valor da postagem, tá? O livro é de graça, tá? Só me, me, me manda o valor do, dos custos do envio e você vai receber um exemplarzinho do nosso livro para você também estudar conosco, tá? Então, esses três, esses, esses, essas, essas três partes, então, compõem o nosso primeiro verso a ser analisado. Analisando, temos o pôr do sol como sujeito simples da enunciação, no qual o movimento, né, que é esse movimento é, de, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, combinado com a direção é, descendo, né, esse movimento, tá? Uh, movimento que comporta o morfema, descer, se pôr, para baixo. Então, é nesse movimento, tá, de um lado para o outro e descendo, que está o sentido na língua de sinais de descer, se pôr para baixo. E esse movimento, ele é o núcleo nominal, tá? Desse, desse nosso períodozinho em análise. Tá? E sol, então, sol, o sinal sol, é o adjunto adnominal da oração. Tá? Ah, é o momento, é o predicado, nominal, tá? Sendo que o verbo utilizado aí significa, é um verbo transitivo, tá? Que é utilizado em substituição ao verbo é. A gente sabe que o verbo é, na Libras, não é marcado, né? A gente não sinaliza ele, tá? Então, toda vez que eu tiver um verbo é, eu preciso ou de um, element, de um outro elemento que o substitua, ou então ele não, não é marcado. Nesse caso aqui, como a gente está num ambiente da estética, e no ambiente da estética a gente é, utiliza a língua de acordo com a nossa ética e a estética, eu utilizei o verbo significa, tá? Ou significar, para substituir o verbo é. E aí eu é, é, é, é, acabo subvertendo... Né, o, a função do verbo na frase, de, que ele vai assumir, então, a característica do verbo é, que é ligar o ter, os termos que vêm antes e depois do verbo. Tá? Então, o sol me abraça em relação à sintaxe do período composto é uma oração coordenada assindética, Tá? Por que, que é, ela é, as, é, é, é coordenada sindética Bom, em primeiro lugar, é coordenada porque ela não estabelece nenhuma relação com as demais orações, tá? é, e ela é considerada assindética porque ela não é ligada por nenhum cogn, é, conectivo, ou seja, ela não tem nenhum elemento de conexão com as demais orações, tá? Relacionada à sintaxe do período simples, tá? Nós temos o seguinte, sol é o sujeito simples, tá? E adjunto adnominal. Abraçar é o verbo transitivo direto e a direcionalidade, tá? Tendo em vista que é, o sol é quem abraça, né? Então, o sol, ele sintaticamente, é, é, é, ele é é, posicionado acima, sempre acima, né? No, no meu espaço de sinalização, ele está sempre sinalizado acima da minha cabeça, então o sol, ele me abraça. Então eu tenho um direcionamento e um movimento é, descendente da cabeça, tá? Esse direcionamento e essa expressividade dessa cabeça, né? É, que acompanha esse sinal abraçar, Tá? e é o sol que está abraçando, então eu uh, uh, sinalizo esse abraçar direto de onde é sinalizado o sol, tá? essa direcionalidade, essa expressividade que vai significar a mim, tá? me abraça, abraça a mim, ele é o objeto direto da oração. Em relação... Ao, ao, ao trecho e carinhosamente me diz adeus, podemos depreender o seguinte, relacionada à sintaxe do período composto, a oração é coordenada sindética. Na oração anterior, né, o pôr do sol é o momento em que o sol me abraça, né, o sol me abraça, aí, a gente tinha uma oração coordenada assindética, Está coordenada porque ela não tem relação com as demais, tá? não estabelece relação com as demais, e é assidética porque ela não é ligada por nenhum conectivo. Aqui a gente tem uma oração coordenada sindética aditiva. Tá? Ela é coordenada porque ela não estabelece é, relação de dependência sintática tá? em relação às demais, e ela é sindética aditiva porque ela adiciona ideias tá? a oração. Quais ideias são essas? Bom, dizer é uma delas, tá? Carinho é outra e despedir-se, tá? Então, olha só. E carinhosamente me diz adeus. Então, verbo dizer, né? É carinho, tá? carinho é substantivo? Substantivo, né? Com carinho, não adjetivo. Bom, agora eu fiquei, eu fiquei totalmente em dúvida em relação e deu nó. Preciso voltar a estudar gramática. Deu nó aqui nas, nas minhas estruturas cognitivas. Né? despedir-se, um verbo, né, um verbo reflexivo. Tá? Então, essas são as três ideias que são adicionadas à oração. Em relação à sintaxe do período simples, nós temos diz, né, o sol que diz a mim, tá, verbo transitivo direto e indireto, né, sendo que a, a, o direcionamento, né, é, esse direcionamento aqui, né, é, topa Topicalização, mais um movimento, que vai significar a mim, né? Diz a mim, me diz, tá? É o objeto indireto e carinhosamente é o adjunto adverbial de modo. E, por último, a Deus, né? É o objeto direto da oração. Por isso que o verbo aí, ele é direto e indireto, transitivo direto e indireto. Tá? Não iremos realizar aqui a análise morfológica das formas linguísticas utilizada pelo autor. Né? A, a análise completa compreenderia também a análise morfológica e fonológica. Tá? O faremos mais detalhadamente no próximo ensaio. Esperamos que, com o exposto até o momento, tenhamos conseguido exemplificar o nosso pensamento linguístico que está começando a ganhar forma, que é esse pensamento linguístico hermético. Tá? Ok, ficamos por aqui. Perguntas? <risos> Áurea, Rayane... Ai, gente, tá apanhando o negócio aqui que eu não consegui entrar pelo computador, entrei pelo tablet, só que às vezes ele trava e aí é ruim para ele travar. Ai, perguntas não, né, prof, porque é tanta filosofia que a gente demora um tempo assim para processar a informação. Então a gente tem um encontro aqui, até o próximo encontro, a gente tenta processar tudo para conseguir formular uma pergunta. E às vezes nem consegue, né, Áurea? Às vezes até para formular a pergunta demora um pouco mais. É, no, no, próximo, no próximo ensaio, que é o ensaio 2, é, a gente vai ter algo muito mais técnico, né? Então, vai ser mais fácil fazer perguntas, né? É algo uma, é totalmente voltado também para a língua de sinais, né? Então, vai ser é, é mais fácil formular perguntas, né? A gente não vai tangenciar a, a filosofia porque é algo estritamente é, linguístico, né? Bem técnico, né, a gente vai falar de morfe, de alomorfe, né, de morfema, a gente vai fazer definições, né, a gente vai falar também de, de fonologia, ou seja, das mínimas partes, é, partindo da premissa das possibilidades de, de combinação dela, né, porque as pessoas falam muito, fonética, fonologia da Libras, né, aí tem um monte de coisas, né, de nomenclaturas, só que a gente, por exemplo, não faz a distinção de fonética e de fonologia, né, fonética é o estudo relacionado à, à, à articulação e à produção, né, nesse sentido a gente encontra alguma, algumas coisas é, em quadros, né, a gente encontra algumas coisas é, em campelo, por exemplo, é, agora eu não me recordo se na Lucinda a gente encontra também, né? Ah, em relação às possibilidades de combinação, a gente tem isso muito mais presente no trabalho da professora Ângela Estelita Barros, e pouca gente, pouca gente dá importância ao trabalho da professora Ângela Estelita Barros nesse sentido. É um trabalho gigantesco. Tá, no sentido de mapear, de nomear, inclusive, tá, o, o, as mínimas partes da língua, partindo dessa perspectiva das possibilidades, das combinações delas. Tá? Então, é, eu acho que é um momento da gente é, é, voltar, né, da gente se voltar para o estudo das obras da professora Mariângela Estelita Barros, que é uma obra de um vulto gigantesco para nós, para a, a língua de sinais, não só por causa da escrita tá, que ela propõe, mas pelo estudo fonológico que ela faz tá, para propor essa escrita, para propor, né, é, a fazer a relação grafema-fonema que ela faz magistralmente na, na língua de sinais. E, assim, a, a gente basicamente vê trabalhos referenciando a professora Maria Ângela Estelita Barros, é, é, trabalhos que têm a ver com a escrita de sinais, né? E os grandes trabalhos, é, pelo menos alguns que eu vi ultimamente, é, falando sobre fonologia, sobre fonética, sobre morfologia, a gente não vê uma citação da, da, da, dos trabalhos da professora Maria Angelista de que é, é uma pena, né? Eu acho que o trabalho dela tem uma contribuição gigantesca, é, não só pela questão da escrita, mas pela descrição fonológica que é essa escrita, né? Então, a gente é, precisa se voltar para a dimensão uh, do trabalho dela, a importância que ele tem para a área da língua de sinais. Então, no próximo capítulo... Talvez a gente passe ele numa reunião só, né? porque ele é curtinho, a gente com, é, é, vai é, ter maior facilidade para interagir com ele, porque ele é mais técnico. Fala, Auria. Não, eu também não tenho... Hoje não tenho contribuído, eu já perguntei aquela hora lá, e a parte bem... Foi uma parte igual falou, é bem filosófico, assim que eu tenho dificuldade em entender essa questão aí do ético do estético. É a... o ético ele é sempre sobre a vida, né? A vida, a responsabilidade do ser, né? A... o não alibi na existência, né? Nós não temos alibi um na existência, né? Nós não podemos dizer que a gente é assim ou é assado, fez isso ou fez aquilo porque o outro nos influenciou. O outro pode até nos influenciar, porque somos, sim, influenciáveis, né? É, basta, é, sei lá, algum, se alguma de vocês começar a comer um doce, aí agora eu, do lado de cá, vou começar a salivar, né? É, é, isso, isso faz parte da nossa... Hum... Eu não vi, eu não vi! <risos> né? Isso faz parte da nossa natureza biológica, inclusive, né? É, isso está presente na nossa natureza é, instintiva, né? Na nossa natureza animal, né? Então, o, o, o ético ele está para a nossa vida, né? O estético ele está para as artes, ele ele vai é, a regimentar, ele vai dizer sobre as artes, sobre o belo né, e o, o conhecimento, ele está para a ciência, né, esse âmbitozinho esse, esse que nós estamos aqui. Muita gente vai dizer aí que, né, não existe uma ciência na linguagem, nas... ciências humanas não são ciências, porque não, não, não tem laboratório, porque você não pode generalizar e tal, mas sim, o que nós fazemos é ciência. Tá? Mesmo a gente não tendo essa capacidade de generalização por... por por controle de variáveis, né, e de situações, manipulação de situações, o que a gente faz é ciências. Tá? É isso. Uh, é, é, essa questão, né, é, a, a questão do, do ético, do estético e do conhecimento, para mim é uma questão mais clara do que, por exemplo, é, conteúdo material e forma. Né? Eu ainda patino, tá, na questão da forma na questão da forma e do material, ainda é algo complexo para mim. Eu não tenho certezas sobre isso, sobre o que eu disse no livro, sobre o que eu disse hoje, né, eu sou um ser em construção, e eu não tenho vergonha nenhuma de assumir isso, aliás, eu faço até porque eu não tenho álibi na existência, né, não adianta eu dizer aqui que sei tudo sobre material, conteúdo e forma, e quem realmente saiba, sa saiba, né, olhar e falar assim, Poxa, esse cara aí está se arrogando sabedoria sobre isso, não sabe de nada, né sabe de nada inocente. né Então, o, é, o meu não-álibe na existência, o meu dever ser na existência, me obriga, minha alma filósofa me obriga a fazer essa confissão, a, a assumir isso. né é, é uma questão muito difícil, é muito difícil. Né? Você pegar um, um determinado texto e aí você olhar a questão do conteúdo ideológico, é mais fácil você abstrair. Mas a forma desse conteúdo, né, a gente vai entender sempre a forma estrutural do texto. Né? Sei lá, é uma dissertação, né, a forma estrutural da dissertação, a forma do gênero. Né? E o material, a língua ali dentro, empregada. A gente sempre vai entender vai a isso. Né? Aí, eu, eu, no livro, eu consigo sair, me, eu consigo me desprender um pouquinho da forma estrutural do gênero e do material linguístico. Mas eu ainda não estou certo se o que eu penso que seja a forma e que seja o material na obra, tá? É realmente isso, né? Se existe mesmo essa, essa dupla orientação, né? Do, do objetivo e do subjetivo. Eu penso que, que sim, né? Que exista, né? Então, eu, eu estou, em relação a isso, ainda em construção, né? Acho que vai demorar um certo tempo ainda para que isso seja, de fato, construído. Mais alguma coisa, Áurea? Não, professor. Vera Lúcia, quer comentar? Fazer pergunta? Não, tudo bem. Hoje foi muito bom. Eu, eu sempre gosto de ver você explicar o mito da caverna, professor. É, eu preciso fazer uma aula só sobre ele. Né? E aí a gente trazer a, a, a imagem, fazer as explicações, né? é, e aí relacioná-lo com o... a vida real da gente. Isso, com a vida real, e também trazer a questão do filme Matrix, que é a releitura. Né? Gente, é tão, é tão assistir. É, bacana né? a, assistir o filme Matrix com esse olhar da caverna, né, dos acorrentados, né, quem que, na, na, na Matrix, quem que são os acorrentados, né, quem que, quem que são os, os amos da caverna, aqueles que criam as sombras para manter uh, os acorrentados entre, entretidos, quem são os filósofos que estão buscando a verdade, né, quem são os políticos, né, que volta comprometido com a humanidade dentro do filme. Isso é maravilhoso. Isso é, quem é maravilhoso. Quem é que vai buscar a luz da verdade? Né? É muito bom. Só para dar um pouquinho de spoiler, né? O, o, o mestre, como que é o nome dele? Que é ah. aquele que é que, que é, é interpretado por, pelo pelo o, ator negro que usa um óculos de escuros em tipo cangalha que é preso no nariz só esqueço o nome dele da personagem né não do autor eu não assisti o filme eu não vi o filme eu só eu só esse trecho lá do plantão mesmo morfeu morfeu um morfeu o morfeu ele é o político o morfeu ele é o político a Trinity ela já é a, a política né o, o, o filósofo né é o, a, a figura do Nil né? o Nil é a figura do filósofo ele, ele é resgatado da caverna né E aí ele vai passar por uma série de ensinamentos, uma série de provações né? até que ele se emancipa, né, vencendo as provações, ele se emancipa, da, ele conquista a alma humana, que é representada pela Trinity. Né? A Trinity é a representação da alma a ser conquistada, da, da natureza humana em plenitude a ser conquistada pelo Neo, né Sempre né, no, no, nos contos arturianos, na mitologia, né, quando tem esse ciclo de provações né, do, do herói, do guerreiro, do filósofo, é, a alma humana, a consciência humana, a natureza humana, ela é representada pela figura da, da mulher. Né? Então, é, em algum momento a gente vai fazer uma aula sobre, sobre isso. Eu acho que é, é muito bacana, sim, né? E a gente precisa também... né? É, pensar filosoficamente, a gente precisa pensar também em que lições a gente pode extrair disso tudo para nossa vida, né? para a gente se tornar melhores a cada dia. Né? Eu acho que em, um de, em algum momento a gente deve fazer a leitura de um, dos, de um grande filósofo. Eu acho que é, a República seria o mais aconselhável, né? mas é, é, é muito grande. É muito grande para a gente ler. É muito extensa a obra, né? São sete livros, sete, oito livros, salvo engano, né? No no, no compêndio A República. Talvez a gente pegar alguém mais acessível, um Nili Canta Sirihan, talvez, né? É, ou Plotino, um estoico. Acho que Marco Aurélio, né? Marco Aurélio para a gente fazer uma leitura assim seria fantástico. Né? Seria fantástico. Luzinete, tô aqui só colhendo, né? <risos> Ai que <risos> ótimo, que ótimo. Isso, isso, é sinal que tá tendo frutos, né? Né? Oh, isso aí também. <risos> Mas tudo bem. Hoje eu sou só, tô só para ouvir mesmo. Ó, colher. Isso, colhe. De... Puxa bastante, sim, sim, sim, sim. né? Aproveita, frui, né? Porque 2023 tá vindo aí, seletivo do mestrado 2023 tá vindo aí, né? duas fortes candidatas, né? Ei, para, para o mestrado, olha ei, que bacana, <risos> né? É isso daí, pessoal. Alguma questão mais? Não. Deixa... Ok, então, ficamos por aqui. Daqui mais alguns momentos, Você né? Você falou aí, eu falei, claro, o tá, prof está acelerado, hein? não saiu nem o resultado do 2022, ele já está puxando. Já está pensando, <risos> mas é assim mesmo, né? É, a gente pensar sempre, né, olhar... Né, no horizonte, no futuro, lá distante, visualizando um presente, né? né é... mas... uhum. eu, eu o começo tava falando assim, que tanta demora, pode sair o resultado oficial, né? <risos> por que demorar de tanto? Mas por, que, por que, que tá demorando tanto? Eu, eu já fiz as contas na minha cabeça várias vezes, higiene N possibilidades, nenhuma bate com essa demora toda de sair o resultado final. É, eu também não é vejo razão, difícil. né, para to, toda essa demora, até porque a última etapa, ela é uma etapa que não é, é que não exclui, né, ela é apenas classificatória e é uma classificação que, pelos valores que foi colocado no barema, não faz tanta diferença, né, Na, né nessa classificação. É porque agora está no processo daquela, das ações afirmativas, né? De é, a banca de auto-identificação e a outra de análise de laudos. Só que foram pouquíssimos candidatos, se não me engano, são só quatro candidatos é, que entraram eu... nessa situação. Uhum. Eu acho que é, talvez desse para acelerar um pouquinho, né? 16 de dezembro é muito tempo. Né? Eu acho que até a primeira semana de de dezembro, já tem tudo consolidado. Tem, tem sim. Porque, por exemplo, a etapa de análise de projeto e de divulgação e de, e de entrevistas e divulgação da entrevista foi mais rápido do que, do que vai ser a, a, a, a, essa, essa questão dessas bancas aí e a, e a divulgação final lá no dia 16. É né? um tempão considerável. <risos> né e aí a gente fica meio assim né <risos> a gente fica naquilo será que quanto que eu vou poder comemorar ou não né porque vai saber se não está acontecendo alguma coisa que eu já vou assim né? vai saber já se aconteceu alguma coisa né, no é, né? A, a, a, os tempos estão tão sombrios tão insólitos né é, tão tão loucos né e vai que dá um vento e ao invés de só, só derrubar as, as frutas... As, eita, hoje tá que tá. As frutas podres, né? Derruba logo é a árvore com os frutos bons junto. <risos> não, não pode acontecer, né? Pelo amor de Deus. De jeito nenhum. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai caminhando. Eu estou muito feliz com, com as nossas discussões, com as nossas reuniões tá sendo muito produtivo para mim é, já estou aqui né elaborando o próximo texto tá é, que vai ter três capítulos também talvez tenha quatro tenha um capítulozinho pequenininho né é, aí sobre sobre descrição fonológica né um, um outro capítulozinho é, já, já está em produção e talvez algum dia a gente o leia aqui como estamos lendo o Calço de Mesa Manca, né, que, que, que surgiu assim também, né, três capítulos, um capítulo para eu falar de língua e linguagem, né, que é, servirá aos três orientandos de mestrado que, que estão comigo agora, né, é, o segundo capítulo que serve à pesquisa da Maria Emília, né, e o terceiro capítulo que serve para a pesquisa de Pedro e para a pesquisa de, de Kese. É isso. Né? Então, talvez a gente leia né, essa, esse novo texto daqui a algum tempo. Tá? No mais, a gente fica é, aí né, é, com a expectativa da gente, de repente, aí por fevereiro, março, produzir um compêndiozinho de textos menores do que o que foi aquele, aquele primeiro que a gente produziu, né, no início desse ano. Se não, a gente segue o cronograma é, normal do nosso projeto de uma produção a cada dois anos, então a gente faria a produção é, não em 2023, mas em 2024, tá? E desde já, já fica o convite, né, seja 2023, é, com um compêndio... É, de textos mais pequenos, menores, né? Mais pequenos é bom, né? Açoitei o idioma, menores, né? Ou em 2024, né, com textos maiores, fica o convite para vocês participarem conosco novamente, tá? Lembrando que a editora já nos convidou para produzir o segundo volume do Um Brinde à Sociedade tá bom? É isso, pessoal, minha gratidão por hoje por dar-me a oportunidade de aprender um pouco mais. E a gente fica aqui, nesse momento, com isso, né? E na esperança de que a gente se encontre novamente para um próximo encontro, quinta-feira. Até lá, tchau, tchau. Gratidão. Tchau, tchau. tchau boa noite para todos.